Olá a todos, aqui é o professor João Fábio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTR com a nossa primeira aula de Arduino Básico. Bem, nesta aula vamos utilizar o TinkerCAD Circuits. Eu gostaria de apresentar para vocês uma simples montagem eletrônica com um LED e um resistor em série. Então, esse resistor aqui, né, de começar com 200 Ohms, ao iniciar a simulação, ele está em série com o LED, então a hora que eu inicializo a simulação, o Arduino vai alimentar o circuito com a sua porta de saída de 5V e, portanto, o LED vai acender. Passando aqui pelo resistor, está um total de 14,8, quase 15 mA. Multímetro medindo a tensão, amperímetro medindo a corrente. Então, ligando e ligando o circuito, pode perceber o LED acende e apaga correspondente né, ao desligamento. Agora eu vou trocar a alimentação do LED é, ligando ele na porta 7 do Arduino. Então, vou mudar aqui o pin da alimentação para a porta 7 do Arduino. Eu já uma das portas digitais, ou a porta 7 só por ter uma está alinhadinha aqui. Então, agora o que eu vou fazer é controlar o acendimento ou apagamento do LED através de um programa. Feito aqui no Arduino. Então, ligando aqui o código, a gente tem duas sessões. A primeira sessão, né, a função void setup, que define aqui o modo de operação do pino set, que é o modo output, ou sair. Em seguida, temos a função loop. Essa função loop é executada depois da função setup e continuamente é chamada pelo Arduino. Então, aqui na função loop eu tenho um digital write, uma é escrita digital no pino 7 colocando o sinal alto, 5 volts, high. Eu tenho um delay que espera mil milissegundos, ou um segundo, depois eu escrevo na porta 7 o um sinal low, 0 volts, baixo, né? e espero mais mil milissegundos e então o código vai repetir. Então o que esse código aqui vai fazer? Né? Quando ele for executado, ele vai fazer o LED piscar, ficar um segundo aceso e um segundo apagado. Okay? Observe é uma coisa interessante. Quando a saída está em nível alto, ela não consegue fornecer 5V, ela fornece 4,4. Por quê? Porque a corrente que demanda aqui para acender o LED, de 12mA, né, acaba diminuindo a tensão de saída da porta lá. Cada porta dessas daqui pode ofertar, pode superar no máximo 20mA. Né? Então, agora, se eu, por exemplo, mudar o meu resistor aqui do LED, de 200 ohms para 100 ohms, limitou né? na detalhe, O que, que vai acontecer quando eu executar a simulação? Observe que a tensão ela baixa, tá? o alto, torno de 4 volts, e a corrente aumenta lá para quase 20 mA, que é a capacidade máxima na porta. Né? Então essa diminuição de tensão acontece porque a porta não consegue suprir mais do que 20 mAh. Tá? Se eu retornar aqui de alimentação para os 5 volts do eu a placa alínea consegue suprir até 400 mA de corrente ao todo, numa todas as portas. Então eu vou conseguir colocar a corrente nominal aqui, necessária, para acender o meu LED mais forte, 5 volts. Entretanto, vai para 28.6 mA. Observe que acende aqui um warning, uma explamação, que diz que nome os LEDs comerciais têm capacidade máxima de 20 mA de corrente, mas que isso pode danificar o LED. Então, numa montagem real, essa montagem com um resistor de 100 ohms poderia vir a queimar o LED. Ok, pessoal? Então, agora eu vou retornar aqui o meu fio e executar novamente a simulação do meu código para a gente ver como é que funcionou apaga, paga, a máxima, a gente até. Né? Recomenda-se sempre utilizar um resistor maior para evitar né, problemas de queima do LED ou forçar a porta. Então vou voltar aqui o nosso resistor para tá? 200, 200 Ohms né? para que o sistema funciona perfeitamente. Ok pessoal, obrigado pela atenção, por hoje é só e retornamos numa próxima atividade.